Olá Cobras Fumantes, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vai focar em um equipamento específico que é a mochila Haversack. Essa mochila já apareceu em um outro vídeo que a gente gravou onde eu apresentei um pouco do meu loadout de infantaria e ela apareceu de uma forma um pouco mais superficial só mostrando o conjunto da obra. Só que esse vídeo vai focar especificamente nessa mochila porque ela tem algumas peculiaridades especialmente na forma de você montar ela. Na verdade ela não é uma mochila nada prática porque ela tem uma espécie de buraco, então tudo que você bota ali, corre o risco de cair se você não armazenar dentro de uma outra sacola mas tudo isso você vai ver em detalhes nesse vídeo de hoje onde eu mostro essa mochila, como é que eu monto ela, como é que você vai fechar tem essa dica de como é que você vai travar a pá aqui direitinho nessa mochila então o vídeo é só mesmo para falar de como você vai montar ela e como você pode configurar ela para fazer parte do seu layout, seja num cinto NA normal ou seja num cinto cartucheira, que é a configuração que eu uso com o cinto de cartucheira para M1 Garan e o 1903 Springfield. Espero que esse vídeo seja útil para você e vamos embora lá! Essa aqui é a mochila M1928, apesar de ser um modelo norte-americano, o Brasil também utilizou um modelo muito parecido com esse aqui, inclusive o modelo que o Brasil utilizou foi baseado nesse aqui e tem pouquíssimas diferenças, então esse vídeo aqui é, serve para qualquer loadout que você queira é, utilizar, seja Brasil, seja norte-americano, porque o formato da mochila é muito parecido. Essa mochila aqui, ela funciona não só como mochila, mas a alça dela também pode servir como suspensório. Então você tem a opção de pegar as alças delas e prender aqui para servir como uma mochila normal. Ou o jeito que eu prefiro e acho que fica mais bacana é utilizando no próprio cinto. Apesar daqui estar tá sendo fixada num cinto cartucheira de M1 e 1913 Springfield, você pode fixar ela em qualquer cinto NA. Basta ter esses ilhóis aqui padrão do cinto NA, que você vai conseguir prender a mochila no cinto. Então na parte frontal você tem essa alça aqui muito é, é idêntica a, aos, aos suspensórios tradicionais. Você tem aqueles clipes de metal, então dois aqui de um lado direito, dois do lado esquerdo. E na parte traseira você também tem duas alças. Eu fiz uma pequena adaptação. Eu passei a alça do, por dentro desse buraco aqui, que é para fixar acessório. Para evitar que a mochila fique muito bamba nas minhas cordes. Porque se você abaixar muito, como essa parte aqui fica mais, mais para o meio e isso aqui fica frouxo, a mochila tende a ficar um pouco bamba se você virar inclinar o corpo... Pode ser que o peso da mochila venha toda para um lado só. Então eu passei por aqui, fazendo essa pequena adaptação para a mochila ficar um pouco mais firme nas minhas costas. Quando você compra essa mochila, normalmente ela não vem com essa pá aqui. Inclusive, há muitas fotos dos soldados brasileiros, pelo menos na, a, antes do embarque para a Itália, tá, é, utilizando essa mochila sem a pá. Apesar da pá ser um objeto extremamente importante para os soldados naquela época, porque... É com a pá que você vai conseguir fazer seus rolos e, e efetivamente se proteger de disparos, de artilharia, etc. Então a pá era um, uma, um objeto tão importante quanto a própria arma do soldado. Mas é, vamos ao objetivo do vídeo que é mostrar a parte interna dela. Essa pá é fixada com os ilhóis aqui por trás. Esse bolso menor aqui que cabe certinho uma marmita... Eu utilizo para botar um bolso moderno, uma, uma sacolinha para carregar a chave do carro e essas coisas mais é, usuais de jogo, porque o acesso dela é muito mais fácil do que a parte interna. E o bolso maior eu deixo praticamente de enfeite. Eu vou desmontar ela aqui e depois eu vou mostrar mais devagar como é que se monta ela, porque é um pouquinho complexo. Bem... Ela é uma mochila um pouco difícil de se utilizar porque ela não é fechada. Ela na verdade é totalmente aberta, então para você colocar alguma coisa dentro dela, você tem que se certificar que essa coisa esteja dentro de alguma outra embalagem. Aqui eu coloquei uma toalha e um pedaço de papelão, só para dar um volume, para parecer que tem coisa. Mas como você pode ver aqui, ela é uma mochila totalmente aberta, então se você botar objetos pequenos... Certamente eles vão cair pelo lado e não vai ser nada legal você perder seus objetos pessoais no jogo. Então eu utilizo isso aqui só como enfeite mesmo, só para dar o volume. Mas se você for querer utilizar ela para transportar coisa, tente colocá-la num saco. Essas sacolinhas que o pessoal utiliza para carregar material esportivo ou dentro de uma outra bolsa, você pode empilhar aqui, vai dar volume, vai ser útil e você não vai ter risco de perder nada. Já com todos os objetos que você gostaria de colocar aqui dentro devidamente posicionado, você vai dobrar esse lado para cá e esse lado para cá. E aqui é um pouquinho chato, porque se você for utilizá-la no meio de um jogo, ou no meio de uma ação, você vai precisar de um tempinho e talvez até colocá-la no chão para apoiar. Eu vou fixar aqui uma, um feixe normal, igual de mochila moderna. Boto para cá... Aqui boto para cá, lembrando que havia versões dessa mochila um pouco maiores com um extensor aqui, então é comum você ver fotos de soldados com cobertores de manta, casaco e todo tipo de equipamento. Eu não fixo as três alças e eu vou explicar o motivo, justamente por causa da pá. Aqui está uma parte um pouco chata, você pode reparar que tem um feixe bem aqui. Então, você tem que colocar esse feixe aqui. na hora que você descer a mochila. Colocou para cá. Puxou aqui. Aí você aperta. Bem, ela está quase pronta. O motivo de eu não ter colocado a última alça antes é porque eu utilizo ela para fixar a pá. Se eu não tivesse feito isso, apesar dela ter essa alça aqui atrás que fixa ela a pá ia ficar um pouco bamba então eu utilizo essa última alça para deixar essa pá um pouco mais é, firme na, um pouco mais firme na, na própria mochila porque no só a gente corre, pula então aqui ela fica um pouquinho mais é, coladinha na mochila só a título de curiosidade, como eu falei que a, a pá fica presa aqui com um o né? Aqui para você soltar a pá, ela tem uma alça própria da própria bolsinha dela. E uma coisa interessante, uma dica é que você tem que fixar ela de modo cruzado. Quando você compra ela, ela vem com a alça assim meio de lado e fica parecendo um tanto esquisito para você prender. Então, você vai encaixar ela com essa parte aqui para baixo. E aí você dá essa volta aqui, justamente para você conseguir deixar ela mais fixa. E aqui, lembrando, passei por cima, dessa essa volta. E aí você pode botar aqui pela frente, ou pode tentar botar por trás, como você achar melhor. Lembrando, tem que ter cuidado com essas pontinhas aqui, porque essa mochila é chinesa e... É muito comum você puxar por aqui e você que soltar, porque isso aqui é só na pressão. Então, tenta sempre com esses acessórios chineses, você tentar puxar pela própria lona. Nunca puxar por essa ponta aqui, porque ela pode soltar. Já aconteceu de soltar com o um equipamento meu, então fica o aprendizado. Você pode pegar um alicate e apertar mais aqui para fixar. Bem, essa é a Havir que ela está montada. É, tem como você botar acessório, então com você... Pode reparar que tem esses dois ilhóis aqui, você pode botar uma maioneta longa aqui ou se você joga soft e gosta mesmo de interagir com, com o cenário você pode tentar prender uma corda aqui e esse bolsinho aqui é um bolso utilitário, você pode pedir um amigo seu para guardar alguma coisa ou pegar aqui para você, você, não ter que soltar esse todo das costas é, Esse é o loadout que eu apresento no outro vídeo sobre infantaria mas esse vídeo aqui está focado na própria mochila. Espero que tenha sido útil. É, eu gosto muito dessa mochila porque ela dá um volume interessante para a encenação. Quanto mais acessórios você tiver, é, mais legal fica seu loadout. Então aqui mostrando a parte de trás, a parte que fica nas costas. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.